É nessa videoaula que vai começar a sua aprovação em 2017. Deixa que o Tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio QQ E hoje a gente vai começar o Esquenta Enem Biologia. Galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Kennedy Ramos e eu faço parte do canal Kennedy Ramos, que você pode encontrar ele no youtube.com barra Kennedy Ramos Bill. Sou dono de um projeto chamado de Bio Explica, e hoje eu vou mostrar alguns tópicos para vocês, eu vou mostrar tópico, e vou resolver exercício voltado para o Enem, o que eu acredito que possa cair esse ano no Enem, tá? Lembrando que essa videoaula é só um esquenta, se você quiser encontrar aulas completas, você pode entrar no meu site,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 Fitoplâncto é o produtor. Quem pode comer o fitoplâncto? Zooplâncto. Zooplâncto, lembra de zoo, de animais? Mas podem ser pequenos crustáceos, como exemplos copépodos, que eu vou ver. Então eles podem comer o fitoplâncton. Outro exemplo que eu dou nessa minha teia aqui é um caranguejo. Um caranguejo pode comer também o um fitoplâncto. No caso aqui, fitoplâncton produtor, zooplâncto consumidor primário, lembra? Consumidores. Aqui o caranguejo vai ser consumidor também primário.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 Casca grossa. No Cerrado tem muitos incêndios esporádicos. Incêndio, então pode ter incêndio do nada. E outra coisa é, já caiu no Enem. Caiu no Enem. No Cerrado a gente considera semi úmido Tem uma parte de seca, tem. Mas a gente considera no Cerrado não é seco de verdade. É semi, vou colocar aqui, úmido. E tem uma característica das folhas. Olha o que as folhas elas fazem. As folhas, mostrar aqui para vocês.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 Se a água-viva come mais, se a sardinha... A quantidade para avaliar. Agora tem outras coisas que dá para a gente avaliar, dá para a gente ter certeza. Olha, se diminui sardinha, é o alimento do atum. Vai diminuir o atum. Isso dá para ter certeza. Então é uma coisa que dá para a gente ter certeza nessa cadeia alimentar. O também não dá para ter certeza. Porque por um lado diminui, poderia aumentar. Por outro, aumenta, poderia diminuir. Mas o atum...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 Letra C. Agora, bora falar um pouquinho sobre genética. Galera, se a gente for pegar as últimas provas do Enem e for avaliar ecologia e genética, é 60% da prova, tá? 60% eu digo até mais. E algumas provas, alguns anos, foi até 80% da prova. Então, você tem que ficar ligado à ecologia e genética. A gente vai ver aqui dois tópicos na genética que eu considero importantes que o aluno sente dificuldade. A parte conceitual em biotecnologia... E a parte de probabilidade. Só que a parte de probabilidade, eu vou ver papel e caneta com vocês, que eu quero ver com toda a calma do mundo. Eu quero que atuar como um professor, como eu já falei, um professor particular, vai mostrando, vou mostrar a questão, e a gente vai vendo toda a calma do mundo. Vou desenvolver para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Então, bora começar a ver a genética. Outra coisa, não esquece de ir lá no meu Instagram, no meu Facebook, procura Bio Explica, Bill Explica. E me segue, que eu sempre estou dando dica, eu sempre estou fazendo um bocado de coisa. Segue no meu canal do YouTube, Kennedy Ramos. Não esquece, tá? Bora começar vendo agora genética, tá, galera? Tem um que a gente chama, que já caiu no Enem, que é DNA recombinante. Kennedy, o que é DNA recombinante? Posso dar um exemplo para vocês? Antigamente, é, uma pessoa que tinha diabetes mellitus. Lembra que tem um tipo de diabética chamado de diabetes mellitus ou mellitus? É diferente da diabetes. Insípidos. Galera, teve gente que já errou em prova, porque pensa que o termo diabetes é açúcar. Caiu uma questão do Enem, onde falava de um tipo de diabetes chamado diabetes insípidos. E ele explicava, diabetes insípidos, para quem não sabe, é problema na desidratação. A gente vai ver futuramente, você pode ver vídeos no meu YouTube, desidratação é o problema. Enquanto que a diabetes mellitus é a diabetes da insulina. Então, qual é o nome da diabetes? Diabetes mellitus ou mellitus. Só que a diabetes mellitus ou melitus tem dois tipos, que também já caiu no Enem. Tipo 1 tipo 2. A tipo 1 é insulino dependente, a pessoa tem que tomar insulina. A tipo 2 não precisa tomar insulina. Geralmente o problema é no receptor de membrana, a pessoa não consegue absorver a insulina. Vamos imaginar a tipo 1, onde a pessoa tem que tomar insulina. De onde é que a pessoa tirava insulina antigamente? Ela tinha que criar porco. Porque não vai sair tirando pâncreas de pessoas por aí. Então, porco é o que tinha a insulina mais próxima da gente. Então tinha que ir, pegar porco, pegar o pâncreas do porco, extrair a insulina do. purificar a insulina do pâncreas do porco, guardar na geladeira e se aplicar. Hoje não precisa mais, porque hoje a gente sabe onde está o gene da insulina humana. Por quê? Foi graças a um projeto chamado de Projeto Genoma Humano. Então não esquece, o projeto genoma humano, o objetivo dele foi mapear todos os genes. A gente sabe onde está todos os genes do nosso corpo. Hoje, tá, galera? O problema é que a gente não sabe como ele pode... Muitos podem atuar, porque é diferente de pessoa para pessoa. Mas a gente sabe. A gente sabe onde está o gene da insulina. Então, em laboratório, eu posso pegar um DNA humano ou uma célula humana e copiar esse gene no laboratório. É possível hoje fazer uma clonagem e copiar esse gene, pegar um trecho. Mas não todo o DNA, só o um gene específico. E o que eu vou fazer? Eu vou lá numa bactéria, corto um DNA da bactéria, eu consigo inserir o gene, misturar o gene humano com o gene da bactéria. Por que é possível isso? Caiu uma vez em prova, por que é possível hoje eu pegar o DNA de um ser e misturar com o DNA de outro ser? Para quem não sabe, galera, a mistura de DNA de seres, de espécies diferentes, a gente chama isso de transgênico, já começa a notar. Porque, olha, se eu pegar o meu DNA, tio QQ, e misturar com o DNA de você aí que está do outro lado, misturei o DNA, não é transgênico. O máximo que a gente pode chamar é de híbrido. É uma mistura. Híbrido, híbrido. Agora, se eu pegar um DNA, sei lá, de uma espécie, misturar com outra espécie, aí é transgênico. Tem que ser espécie diferente. Então, é possível pegar DNA humano e misturar com uma bactéria. Por que é possível isso? Caiu uma vez em prova. Letra A. Isso é possível porque o DNA humano é idêntico da bactéria? Errado. Letra B. Isso é possível porque bactérias e humanos cruzaram no passado? Não, claro que não. Isso é possível, sabe por quê? Apesar do DNA da bactéria e do ser humano ele ser diferente, a forma de ler é a mesma. Como assim? Olha pra cá, galera. Dá uma olhada pra cá esse meu esquema. Eu acho que vocês já ouviram falar que o DNA ele pode produzir um RNA mensageiro, e o RNA mensageiro pode produzir uma proteína. Quem me lembra do outro lado aí, qual é o nome quando o DNA passa a informação para RNA? Esse processo é chamado de tran transcrição. Transcrição, vou colocar aqui. E quando o RNA mensageiro pega a informação e transforma em proteína, qual é o nome que a gente dá? Tradução. Galera, a forma de traduzir é a mesma. Então é assim, é mais ou menos assim. Eu vou tentar explicar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no estúdio. Deixa eu ver. Olha, não fazendo propaganda, tá? Não vou fazer propaganda. Se eu tenho esse, esse livro bem aqui, ele tem um código de barra bem aqui, ele não tem um código de barra? Vem a pergunta. Se eu pego outro livro, ele vai ter, de novo, um código de barra. Só que vai estar escrito a mesma coisa? Não. Então, a pergunta que eu te faço... O modo de leitura de todas as coisas que você compra por aí é a mesma? É, qual é o modo de leitura? Código de barra. Mas o que está escrito no código de barra é a mesma coisa? Não. É a mesma coisa, galera. É como se fosse mais ou menos assim. A bactéria e o ser humano, a leitura é a mesma. Ou seja, código de barra, não é código de barra, mas código de barra. O que está escrito que está diferente? Então, sabe o que eu poderia fazer com esse caderno aqui? Sabia que eu posso mudar a leitura dele para caneta? Como assim? Eu pego o código de barra e mudo esses números aqui. Continua sendo o código de barra? Continua. Porém, eu mudei para caneta. E na hora de interpretar, ele vai pensar que é o quê? Caneta. Mas na verdade você vai ver, não é isso. Kennedy, por que toda essa viagem? É para isso que eu vou. É isso que eu vou fazer com a bactéria. Eu vou lá na bactéria, vou cortar um pedaço da bactéria, vou tirar um pedaço dela e eu vou inserir um gene meu. E eu vou pedir para ela produzir, eu vou enganar ela. Credo, credente. Eu vou pedir para produzir o que eu quero. Entendeu? Então eu vou mudar. Vai continuar a leitura, é a mesma. Ela não vai nem perceber. Então, olha que interessante, galera. Eu vou ter que ter duas enzimas para isso. Uma que eu vou cortar, um DNA bacteriano. Lembrando que a bactéria ela tem um DNA circular, que é chamado de nucleóide, é a região, um, um, um cromossomo circular. E tem cromossomos, tem pedaços, na verdade tem DNAs espalhados, chamados de plasmídeo. Uma vez caiu em prova, o que eu vou utilizar para cortar da bactéria? É o, plasmídio. é o plasmídio. Então, o que eu vou fazer em laboratório? Eu tenho o um gene humano, eu tenho o um plasmídeo bacteriano, vou cortar. Qual é o nome da enzima que corta? O nome dela é chamado de enzima de restrição ou endonuclease. Então, tem uma enzima que vai lá e corta especificamente. Cortou. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar o gene humano no plasmídeo, que é o DNA bacteriano, por uma enzima chamada de ligase. Quem é que corta? Endonuclease de restrição. Quem é que liga? DNA ligase. Galera, eu vou grudar, vou colocar dentro da bactéria e ela vai produzir proteína para mim. Então vou conseguir produzir a partir da bactéria, então eu tenho o DNA, ela vai produzir o um mensageiro, ela vai produzir o que eu quero. Vai conseguir produzir insulina, para quem não sabe, a insulina é um hormônio proteico. Ela vai conseguir produzir o hormônio do crescimento. Para quem não sabe, jogador de futebol Messi, ele tomou hormônio, ah, mas ele é pequeno, mas ele tomou hormônio do crescimento, o Barcelona pagou para ele, mas foi graças à tecnologia do DNA recombinante. Para quem já tomou hormônio do crescimento, então hoje é possível eu manipular os genes dessa forma. Enzima de restrição e DNA ligase. Agora, galera, não esquece de bater um print disso aqui, tá? Tecnologia. E a gente vai resolver exercício acerca disso. Bora fazer essa questão de genética aqui, muito interessante. Fala assim, olha, a palavra biotecnologia surgiu no século 20, quando o cientista, olha, Eubert introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que passasse a produzir a substância. Galera, o que, que ele está falando aqui? DNA recombinante, tecnologia do DNA recombinante que a gente já comentou. As bactérias modificadas, olha, passaram a produzir insulina humana porque receberam. O que, que elas recebem, galera? Acabei de falar a sequência. ela recebe o quê? Um DNA. Então, se você for procurar uma alternativa aqui, olha, muito direto essa questão do Enem, seria a letra A. A sequência de DNA é codificante da insulina humana. Codificante, porque é aquela que codifica a proteína, tá? No caso, seria o gene. DNA codificante é a parte que contém a parte gênica. Só pra você dar uma notada aí. Por isso que seria a letra correta, letra A. Galera, bora resolver essa outra questão de genética aqui com o Enem. Fala assim, o milho transgênico, lembrando que é transgênico, Kennedy, é a mistura de DNA de espécies diferentes, tá? É produzida a partir da manipulação do milho original, com a transferência para esse de um gene... De interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. Então ele explicou aqui o que é transgênio. A característica de interesse será manifestada em decorrência do quê? Só dá uma olhada aqui no papel para a gente relembrar uma coisa que eu já mostrei no quadro para vocês. Olha, o que vai se expressar é o DNA que eu coloquei, no caso, o DNA codificante ou o DNA recombinante, tá? Que foi misturado. Mas lembra que esse DNA vai passar informação para quem, galera? Para o RNA mensageiro, pelo processo de transcrição. Esse RNA vai produzir uma proteína por um processo de tradução. Tudo bem? Então o RNA mensageiro é transcrito. Para traduzir, ele vai traduzir uma proteína. Volta para a questão. Então ele pergunta assim: a característica de interesse, no caso, pode ser é, uma substância produzida, será manifestada em decorrência. Olha, letra A. Incremento do DNA a partir da duplicação? Não, não é a duplicação que eu quero. Transcrição do RNA transportador? Não. RNA mensageiro. Letra C, expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não híbrido. Não, esses DNAs transgênicos, eles são misturados, eles são híbridos. Letra D, da síntese de carboidrato. Não, é proteína que eu quero. Olha a letra E, galera. Da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Por que da tradução? Porque o RNA vai traduzir uma proteína e esse RNA, ele vem de um DNA. É isso que ele está tentando explicar na questão. Então, dentre as alternativas, seria mais correto, seria a letra E. Galera, bora resolver essa questão de genética aqui? Olha, é uma questão de probabilidade. Eu vou ajudar vocês a fazer com calma, tá? Fala assim, a fenilcetonura é uma doença hereditária é autossômica recessiva. Já grave isso aí, autossômica. Lembrando que é autossômico, Kennedy, é autossômico é que a gente tem 46 cromossomos, dois são sexuais, dois são sexuais, no caso... A mulher é XX, o homem é XY e o resto é autossômico. Recessiva, já vou mostrar o que é. Associada à mutação de um gene, olha, PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina aminoácido Por isso é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos com refrigerante dietético se informem a presença da fenilalanina em sua composição. Galera, para quem não sabe, é, é a fenilcetonúria identificada pelo teste do pezinho. É interessante toda criança fazer. Porque se ela tiver fenilcetonúria ela não pode ingerir esse aminoácido. E se ela ingerir esse aminoácido, que tem muitos alimentos, como ele falou aqui, a pessoa ela pode ter problemas até cognitivos, problemas mentais. Então, é, tem que fazer o teste do pezinho. Aí fala assim, uma mulher portadora de mutação para o gene, ele falou que ela é portadora, ele não falou. Lembrando que o Enem não leva ao erro. Então, se ele quisesse falar... que Em é, é, é, essa questão aqui, o que os alunos eles confundiram na época... É porque ah, eu não sei o que é uma mulher portadora da mutação. Mulher portadora é o heterozigoto, galera, é o azão-azinho. Porque, olha, a fenissotonora é recessiva, ela é azinho-azinho. Para ela ser portadora, azão-azinho. Porque o heterozigoto ele porta um gene. Já vou mostrar pra vocês, tá? Porque se ela fosse doente ou tivesse fenissotonora, a questão ia falar. Então, olha, uma mulher já sabe, uma mulher é portadora, falou portadora é o heterozigoto. Da mutação que para o gene. Tem três filhos normais com um homem normal, o homem ele é normal, cujo pai sofria de fenilcetonura. Então ele falou que o pai do cara tinha doença, devido a mesma mutação no gene em um dos alelos dessa mulher. Pergunta, qual a probabilidade da quarta criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonura? Então dá uma olhada aqui no papel. Primeiro, a gente tem que lembrar que tem a característica dominante e tem a característica recessiva. Dominante, lembra? Bora trabalhar com a letra A. Pode trabalhar qualquer letra. Pode ser azão, azão, ou azão, azinho. A gente chama, muitas vezes, de azão traço para os dois. E o recessivo é o quê? Azinho, azinho. A fenilcetonúria, fenilcetonúria, ela é recessiva. A questão falou. A questão falou também que a mulher, ela é portadora. Ele não falou que a mulher tem a doença. Senão ele falaria na questão. Ser portadora é ser heterozigoto. Por quê? Porque apesar dela não manifestar a doença, ela porta um gene. Portar um gene quer dizer que tem um azinho. Não manifesta porque é dominante. E ela vai cruzar com um homem. Bora colocar aqui na questão. Um homem. Ele falou que esse homem é normal, não tem a doença. Então, no começo a gente coloca azão-traço, que a gente não sabe se ele é azão-azão ou azão-azinho. Só que a gente descobre, porque ele fala que ele é filho de pai que tem a fenício-tunura, tem a doença. Azinho, Azinho. Pensa comigo. Se o pai dele é Azinho, Azinho, lembra que os genes ou alelos sempre a gente recebe um do pai e um da mãe. O pai só tem Azinho pra doar. Logo, o pai só pode doar Azinho. Então esse outro que a gente não sabe é o Azinho. Então a questão deu esse dado só pra você descobrir. Porque o pai tem que ter doado alguma coisa pro filho. Só pode ter sido Azinho. Galera... É só cruzar esse casal aqui. Não sei para quem lembra, o cruzamento é só fazer um método, cruzar todo mundo com todo mundo. Então, a primeira possibilidade. Azão, azão. Então, bora colocar aqui azão, azão. Outra possibilidade. Azão, azinho. Azão, azinho. Outra possibilidade. Azinho, azão. Mas sempre você coloca a letra grande na frente, então vai ficar azão, azinho. E azinho, azinho. Então, eu cruzei todas as possibilidades, tá? Tá? Ele quer saber qual a probabilidade da quarta criança. Aí vem aquela velha história que o Enem quis te pegar. Às vezes tem uma família que, sei lá, vamos imaginar, a minha tia já teve três meninas. A gente pergunta, ah, ela tá grávida da quarta. Qual a probabilidade da quarta criança nascer menina? Tem gente que fala 100% porque só vem menina. Um menino, essa menina, essa, essa tia aí só tem menina. Não, galera, cada geração é a mesma probabilidade. Então se ele perguntar a probabilidade, a quarta criança, a quinta, lembrando que não são quatro crianças, é a quarta criança. A quarta, a quinta, a sexta, a décima, a vigésima, o cara quer ter 30 filhos, a trigésima, é a mesma. Então o Enem só usou esse termo para te enganar. Lembrando que esse cruzamento aqui, cada possibilidade aqui representa 25%. Só que ele quer saber a probabilidade da quarta criança nascer com fenilcetonúria. Fenilcetonúria é isso aqui. Logo, vai ser 25%. Volta para a questão lá. Voltando para a questão, você iria marcar a letra, a letra C. Então, é uma questão bem simples de genética. Ele tentaria te confundir com esse termo quarta criança. Dá uma olhada nessa outra questão de genética, galera. Fala mais ou menos assim, olha. As moscas drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre os mais estudados. Tá Aí você já começa a notar... Vou te dar a oportunidade de você fazer sozinho... Para esse vídeo aqui, tenta fazer no papel e caneta. E depois você vai tentar fazer comigo, tá? E eu vou tentar fazer tudo bonitinho, uma questão que já caiu no Enem PPL. Então a primeira coisa que você tem que fazer é anotar os dados. Tamanho da asa e cor do corpo. São duas características. Cada um condicionado por um gene autossômico. Lembrando, se é autossômico, ele não é sexual. A gente tem 46 cromossomos, dois são sexuais, 44 são autossômicos. E se tratando de tamanho da asa, vai anotando esses dados. A característica asa vestigial é recessiva. E a característica asa longa vai ser dominante. Já anota esse dado. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta é dominante. Então ele está dando os dados na questão aqui. Você só vai pegar esses dados e anotar. Em um experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos, ou seja, azão, azinho. Para os dois caracteres é, do qual foram gerados 288 moscas. Então você já nota esse dado aqui também. Os indivíduos eles são o que? Heterozigotos. Para os dois caracteres do qual foram gerados 28 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas? Apresenta o mesmo. Agora, galera, isso aqui que fez uma galera errar em prova. Fenótipo dos indivíduos parentais. Parental é o pai. Agora, Kennedy. O que é fenótipo? É isso aqui, os dados da questão, e é isso que eu vou mostrar agora no papel para vocês. Então, bora olhar no papel aqui, olha. Eu anotei os dados, galera, bem bonitinho. Então, eu coloquei aqui tamanho da asa e coloquei aqui cor do indivíduo. Quanto ao tamanho da asa, todos esses dados estão na questão, tá? Pode ser dominante, recessivo. Quanto à cor do indivíduo, dominante e recessivo. Lembrando que dominante é azão, azão ou azão, azinho. A gente chama os dois muitas vezes de azão, traço. Beleza? Recessivo é azinho, azinho. Como outra característica, eu não posso usar a mesma letra, eu estou usando o alfabeto, depois do A pode vir o B. Então, bezão Bzão, ou bezão Bzinho, bezão traço, Bzinho, Bzinho. Ah, Kennedy, eu fiz a questão, mas eu usei outras letras. Não tem problema, o cálculo vai ser o mesmo. né? a letra que vai influenciar. Tudo bem? Agora, bora anotar. Segunda questão, tamanho da asa. A asa vestigial é recessiva, então é asinha, asinha E a asa longa é dominante. Então, asa longa, galera, é, presta atenção que asa longa é asão, azão ou asão, asinho. Por quê? Porque ela é dominante, dominante esses dois. Cor do indivíduo. Cinza, ele falou na questão, então a recessiva é bezinho, bezinho. Estou usando outra letra, letra. E a preta vai ser dominante. Então, lembra também que preta... É Bzão, Bzão ou Bzão, bezinho Agora, aqui, né, de qual a diferença? A questão está pedindo fenótipo. Qual a diferença de genótipo para fenótipo? Galera, toda vez que ele pedir na questão o genótipo, ele está pedindo as letras. Então ele está pedindo o gene em si, olha. Azão, Azão. Azão, Azinho. Azinho, Azinho. bezão Bzão, Bzão. Assim por diante. Toda vez que ele estiver pedindo o fenótipo, ele está pedindo a expressão do gene. Como assim? Se asa longa, se é asa vestigial, se é preta, se é cinza. Então, se eu falo na questão, qual a probabilidade de um indivíduo ele ser asão-asão? O que, é que eu estou perguntando dele? O genótipo. O genótipo dele. Agora, se eu perguntar na questão, qual a probabilidade de um indivíduo ter asa longa? Asa longa. Eu estou usando o termo asa longa. O que, é que eu estou perguntando dele? O fenótipo dele. Por que isso aqui é importante, galera? Porque se você for perceber aqui nessa questão, asa longa é um fenótipo. Só que quando a gente vai olhar para o genótipo da asa longa, tem duas possibilidades, tá? Então a questão ela pode alterar. Bora para os dados? Segunda questão, para quem parou para fazer aí, ele falou que os indivíduos eles são heterozigotos para as duas características. Como é que é ser heterozigoto para as duas características? Você vai ser aciona, assim, né? asão, azinho heterozigoto, para as duas características. Besão, bezinho. Tudo bem? E eu vou cruzar com o outro indivíduo, foram as moscas. Azão, Azinho bezão, bezinho. Kennedy, o que eu tenho que fazer aqui? Cruzar os dois Ah, Kennedy, eu não sei cruzar Pessoal, eu sei que muita gente vai fazer aquele quadro imenso Que é chamado de quadro de PNE Só que embora pensar numa questão como o ENEM O ENEM vai demorar muito tempo Então é mais simples ainda O que você vai fazer? Você vai cruzar separado Você vai pegar esse com esse, letra com letra você vai organizar aqui pro lado, então você vai pegar azão azinho com azão azinho e você vai pegar outra letra, essa com essa. e você vai organizar aqui pro outro lado. Bezão bezinho, bezão bezinho. Depois você é juntar tudo, tá? Bora tentar fazer? Azão azinho com azão azinho, lembra que a gente já cruzou, vai dar o quê? Azão azão. É só montar todas as possibilidades. Azão azinho, azão azinho, azinho azinho. Bezão, bezinho, com bezão, bezinho, vai dar o quê? Bezão, bezão. Quem ainda tem dificuldade em genética, galera, você pode procurar no meu YouTube, que eu ensino lá como cruzar, eu ensino muitas coisas lá, sobre até introdução à genética, tá? Kennedy Ramos, não esquece. Bezinho, bezinho. Bora tentar analisar essas características. O que, que eu peguei daqui foram os cruzamentos. Mas se eu escrevi só letra, eu escrevi... Responde pra mim do outro lado, o fenótipo ou o genótipo? Genótipo. Bora analisar o fenótipo, ele não quer o genótipo, ele quer o fenótipo. Logo, bora analisar, galera, asa longa, não é azão-azão, ou azão asinho? Então toda essa galera aqui, olha aqui, tem asa longa, tudo bem? Esse bem aqui, asinho, asinho, tem asa vestigial, então bora colocar aqui vestigial, besão, besão, até besão, besinho, olha aqui, tem asa preta. Então, bora colocar aqui preta. E Bzinho, Bzinho vai ter o quê? Cinza. Então, eu vou trabalhar, na verdade, com a característica longa, vestigial, preta e cinza. Porque ele está pedindo na questão o fenótipo. E ele quer saber... Primeira coisa, ele falou que num cruzamento deu origem a quantos indivíduos? 288 indivíduos. Indivíduos. Ele quer saber na questão qual é a probabilidade de nesse cruzamento gerar indivíduos com o mesmo fenótipo parental. Mas bora analisar quem é o um fenótipo parental. Não sei se você percebeu, mas os parentais aqui são azão azinho, bezão bezinho. E o que, que eles são? Se você fosse analisar, azão azinho vai ser o quê? Asa longa. Então é longa, tá? Se for bezão bezinho, bezão bezinho vai ser o quê? Preta. Então teve muita gente que iria errar na questão. Porque quando ele pergunta qual é o fenótipo parental, ah, é muito fácil. Eu vou calcular a probabilidade do indivíduo ser azão, azinho, bezão bezinho. Errado. Porque você ia pegar, olha, azão, azinho, tem dois aqui, né? Bezão bezinho, tem dois aqui. Você ia pegar meio daqui com meio daqui, já ia errar. Porque você ia calcular o genótipo. Ele não quer saber o genótipo, ele quer saber o fenótipo. Então, para saber o fenótipo, como a questão está perguntando o fenótipo, você quer saber a probabilidade de ser longa preta. Por que longa preta? Porque é o fenótipo dos parentais. É longa e é preta. Para ser longa preta, tem que ser como? Bora olhar aqui. Longa e preta. Para ser longa, é azão traço. Por isso que eu gosto de colocar o azão traço. Azão traço. Para ser preta, é bezão traço. Porque ok, o ok. longa é azão, azão ou azão azinho. E o preto é bezão, bezão ou bezão bezinho. Bora ver essa probabilidade. Galera, para ser longa aqui é quanto? Não são três... 3 de 4 possibilidades. Para ser preta, não são 3 também? 3 de 4 possibilidades. Então você vai ficar 3 quartos vezes 3 quartos. Para ser mesmo fenótipo. Ele não perguntou o genótipo. 3 vezes 3 vai dar 9. 4 vezes 4 vai dar 16. Kennedy, mas ele não mostrou assim. Ele quer quantidade de indivíduos. Muito simples. Você vai pegar a quantidade de indivíduos toda vez que ele perguntar. Sempre. Você multiplica pelo resultado. Se o resultado deu 9 sobre 16, você vai ver vezes, vezes, 88. Aí, 9 vezes 88, dividido por 16. Se você fizer essa continha, vai dar 162. E se você for analisar, você vai marcar na alternativa letra B. Tudo bem? Então, bata um print disso aqui, por favor, e tente fazer tudo de novo isso aqui. Tudo bem? Ainda se tem dificuldade em genética, tem que treinar... Faça o meu curso no site ou vá lá no YouTube e pegue algumas aulas. Agora, bora falar um pouquinho sobre doença. Se o Enem seguir o padrão dos anos anteriores, pelo menos uma questãozinha vai ser sobre doença. Não dá para acertar, Kennedy, tu vai acertar, tem uma bola de cristal, qual vai ser a doença? Não. Vou falar algumas aqui, mas lembra que você pode encontrar dentro do meu curso. Vou lançar até um curso agora para revisão para o Enem.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 E a fêmea não vai conseguir se reproduzir, porque a cópula, é, é, os mosquitos, eles coisam geralmente voando no ar. Por isso que a letra vai ser a letra C. Letra D, se tornaria o um mosquito menos resistente? Não, dificultaria a obtenção de alimento pelos marcos? Nada a ver. Então a letra correta seria a letra C. Agora bora falar de citologia. Eu vou mostrar pra vocês algumas questões também, daqui a pouquinho, que já caíram no Enem. Como pode cair no Enem? Mas bora só lembrar a parte conceitual? Olha pra cá, galera. Quando a gente fala de membrana, lembra? Membrana plasmática. Do que é feita a membrana? Já começa a bater no print aí. Ela tem fosfolipídio, então é uma dupla camada de fosfolipídio, e tem grandes moléculas de proteína. Já veio até uma vez no Enem, falando sobre o fosfolipídio, que a cabeça dele é polar e a perninha é apolar. A substância que é polar e apolar ao mesmo tempo, que é o nome que é de bipolar? Não. Ela é chamada de, anota aí, anfifílica ou anfipática anfifílica ou anfipática. E olha uma coisa interessante na membrana plasmática. Tá vendo a cabeça aqui? Polar quer dizer que é amiga da água, tá? Amiga, hidrofílica. Ela sempre fica voltada pro exterior. Então, se eu olho de cima a membrana, é a bolinha, é a cabeça. Se eu olho de baixo, é a cabeça. Porque a água, galera, ela circula quase em todo o nosso corpo. Então é importante ter em contato com a água. O Enem perguntou uma vez a bolha de sabão. Porque quando você tenta produzir ela só com a água, ela não fica. Mas quando você coloca sabão, fica aquela estrutura bonitinha, fica aquela bolinha. Sabe por quê? Porque ao redor da bolha de sabão, o sabão, para quem não sabe, ele tem uma cabeça e tem uma perna. E o que fica grudado na água é a cabeça, é polar. Então consegue formar aquela estrutura lá por causa da característica anfifílica ou anfipática. A proteína da, da membrana plasmática serve para o reconhecimento? Muitas delas tem o que a gente chama de glicocálise, reconhecimento, transplante de órgão, para ver se entra um determinado prote... uma determinada proteína. No caso lá, lembra da diabetes? Diabetes tipo 2, o problema não é na insulina. O problema está no reconhecimento da insulina. A pessoa não consegue reconhecer. É a proteína de membrana, tá? Transporte também de substâncias. Osmose, difusão, tudo é feito aqui pra dentro é, por proteínas, muito. Outra coisa, especialização da membrana. Galera, para quem não sabe, o intestino delgado é onde a gente absorve a maior parte dos nutrientes. Mas lá a gente vai encontrar algumas dobrinhas no intestino. Elas são chamadas de microvilosidade. O que, é que você vai marcar em prova? Aumenta a superfície de contato para melhor absorver. Então é microvilosidade. Outra coisa, os, as células aqui elas têm estruturas que podem aderir uma à outra. Desmossomo. Não sei se vocês sabem, mas o câncer é uma proliferação desordenada mas tem uma fase do câncer, que pode chegar ou não, que é chamada de metástase. A metástase é quando essas células aqui, elas começam a se desprender e elas migram pelo sangue e podem causar câncer em outra região do teu corpo. Então já está sendo estudado algumas pessoas quanto à característica do desmossomo. Tem pessoas que a célula desprende com mais facilidade e tem pessoas que a célula desprende com menor facilidade. Então isso está relacionado a desmossomo, adesão celular, microvilosidade, absorção, não esquece. Organela. Claro que eu vou mostrar um geral de organela, mas não vai cair, como a questão tradicional de escola. Qual a função do ribossomo? Síntese de proteínas. Qual a função do lisossomo? É, digestão intracelular. Não é isso que vai cair. Mas eu vou mostrar como é que o Enem pode cobrar de maneira contextualizada. Mas a gente tem que saber o geral, tá? Ribossomo, ele sintetiza a proteína... Principalmente proteína que vai atuar dentro da célula, tá, galera? Dentro da célula. Agora tem que saber o que é proteína. Se eu cobrar em prova dizendo que ribossomo sintetiza anticorpo, como já caiu, tá certo? Tá. Porque anticorpo é proteína, tem que saber. Anticorpo é proteína. Colágeno é proteína. No teu dedo tem proteína queratina. A insulina é uma proteína. Então assim por diante, tá? Lisossomo faz a digestão intracelular. É como se a célula vai comer, vai englobar. Então é a digestão é dentro do lisossomo. Galera... A cauda do girino, a cauda do girino para virar sapo, ela não cai. Na verdade, ela é digerida pelo lisossomo. É o lisossomo que faz essa, essa digestão intracelular. Mitocôndria, todo mundo sabe, que é respiração celular. Tá? Lembrando que a mitocôndria só vem de origem materna. Materna. E tem a organela que mais caiu no vestibular, sabe quem foi? Complexo de Golgi. Com Na verdade, mitocôndria, cloroplasto, mitocôndria, lembra, tem um próprio DNA, existe uma teoria que a mitocôndria e cloroplasto já foram bactérias, o que comprova essa teoria? Dupla membrana, mitocôndria tem, quem mais comprova essa teoria? Mitocôndria e o cloroplasto tem um próprio DNA, esse DNA é circular, então tudo isso vai comprovar. Agora, olha o complexo de Golgi. Caiu o complexo de Golgi em prova, lembra de secreção. O que é secretar? Eliminar da célula, só que não é excreção, é secreção. Suor, se você está liberando glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândula mamária, quem está produzindo isso? É o, na verdade, quem está secretando é o complexo de Golgi. Galera, muitas vezes o retículo rugoso, ele produz proteína também, algumas substâncias, ele produz, ele manda para o complexo de Golgi, o que o complexo de Golgi faz? Armazena, empacota... E secreta. Falou em secreção, tem que ter grande quantidade de complexo de Retículo liso, enquanto que o rugoso produz proteína para fora, o retículo liso produz principalmente, sabe o quê? Esteroides, testosterona, progesterona, está relacionado ao retículo liso. que mais? Outros lipídios, como fosfolipídio fosfolipídio, retículo liso. E o retículo liso faz 75% da desintoxicação celular, o que acontece dentro da célula? 25% é o peroxissomo, mas 75% é o retículo liso. Exemplo, um cara tomou um remédio. Ah, não pode beber quando está tomando um remédio, não pode. Álcool, tem interação, porque no fígado, quem vai metabolizar esse álcool, quem vai metabolizar a droga também, que o remédio é uma droga, é o um retículo liso, tá? Então não esquece isso. Agora como é que poderia cair no Enem? Uma pessoa que bebe todo dia ou toma vários remédios, ela tem mais ou menos retículo liso? Mais por isso que, muitas vezes, você está tomando remédio de maneira indiscriminada, tem um momento que o remédio não funciona mais. Por que, que acontece? A metabolização dele acontece no fígado e é importante. Só que se você tem muito liso, ele quebra muito rápido. Ele não consegue manter essa metabolização. Assim como, tem pessoas que bebem, vocês aí do outro lado não podem tomar álcool, ingerir se você é menor de idade, mas um cara que bebe, tem gente que bebe, Kennedy, o um cara tomou um, um gole de cerveja, já ficou? Porre. E tem outro que bebe, bebe, bebe, bebe, não fica porre. Está relacionado à quantidade de retículo liso. O cara que bebe um pouquinho e já fica porre, é porque ele não tem muito retículo liso, então ele não consegue quebrar muito bem o álcool, aí o álcool vai logo para o sistema nervoso. Ele, oh, ficou tonto, cerebelo. Uma pessoa que bebe muito, produz muito retículo liso, então quebra o álcool com facilidade, ele não vai tão rápido para o sistema nervoso. Então bate um print disso aqui e bora resolver o exercício. Dá uma olhada nessa questão aqui do Enem que fala sobre citologia. Fala assim: muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas, então sintetizar é produzir, endereçar e é mandar para algum local. Utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas. Desde as fases iniciais, ou seja, quando ela é produzida, de sua produção, até o seu destino final. Esses ensaios foram muitos empregados para o estudo e caracterização das células secretoras. Após o ensaio de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Então dá uma olhada aí nos gráficos, letra A, letra B, letra C. Galera, a gente sabe que tudo na verdade, quando a gente fala de proteína, começa num retículo chamado de retículo endoplasmático rugoso. Ele vai, passar, ele vai sintetizar a proteína, ele vai passar para o complexo de Golgi, onde vai armazenar, empacotar, secretar e vai secretar na forma de vesícula de secreção. Então essa é a ordem, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, vesícula de secreção. Só que se a gente for analisar os gráficos aí, e o que a questão está te perguntando, bora ler de novo? Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteína e sua localização na célula secretora? Temporal, então, ao longo do tempo. Olha o gráfico aí, olha. Temporal, 5 minutos... 10 minutos, 15 minutos. Então você vai ver quem estaria em maior quantidade logo no começo. Retículo endoplasmático. Logo depois, complexo de gozo. Logo depois, vesícula de secreção. Então você iria com certeza olhar a alternativa de letra letra C. Então seria a alternativa letra C. Porque primeiro é o retículo endoplasmático. Segundo é o complexo de gozo E por último a vesícula de secreção nessa ordem temporal. Olha aqui essa outra questão, a gente vai fazer outra questão de citologia. A Kennedy já tabela gráfico de novo. Não sei se você já percebeu, dificilmente, não quer dizer que não possa, mas o Enem vai cobrar lá, qual é a função da mitocôndria? Letra A, respiração celular, letra B, fotossíntese. Dificilmente, então ele vai jogar um gráfico, é complicado. você tem que saber qual é a função da organela. Mas ele vai tentar contextualizar. Então, olha, uma indústria está acolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção... E Epa, falou em secreção, complexo de quem? De Golgi. Polímero. Polímero pode ser proteína, tá? Proteína, pode ser carboidrato, os quais são obtidos por meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Bora tentar analisar as organelas. Olha, tem as cores aqui, olha. O núcleo, o núcleo é nem organela. tá em cinza, o retículo endoplasmático está mais escurinho, complexo de Golgi é o branquinho, tá? Mitocôndria é um cinza mais claro. Eu não sei se você percebeu na tabela: tem a linhagem 1, linhagem 2, linhagem 3, 4 e a 5. E ele fala ainda a quantidade que tem em cada uma. Então, olha, assim por diante. Qual a melhor linhagem que se pode conseguir maior rendimento de polímeros? Se olha, a dica aqui: secretados no meio de cultura. Falando em secreção, é aquele cara que vai ter mais complexo de Golgi. Bora analisar quem dos aí tem mais complexos de Golgi? Bom, de cara vai ser quem? Linhagem 1. Então não precisava pensar muito se é logo para a letra A, que é o gabarito correto do Enem. Bora dar uma olhada nessa outra questão de citologia, galera, sobre especializações de membrana. Fala mais ou menos assim. Para explicar a absorção de nutrientes, veja como a função das microvilosidades, das membranas nas células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Lembra de microvelocidade? A microvelosidade está relacionada ao quê? A aumentar a absorção através da, da superfície de contato, né? Expliquei para vocês. Olha o que o estudante fez: colocou 200 ml de água em dois recipientes. O primeiro recipiente mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como a figura 1. Dá uma olhada na figura 1. O segundo recipiente fez o mesmo: cadê o mesmo, com um pedaço de papel com dobras simulando as microvelosidades conforme a figura 12. Então, olha aí como é no nosso intestino. Os dados obtidos foram a quantidade de água absorvida pelo intestino, pelo papel liso, 8 ml, e pelo papel dobrado, 12 ml, comprovando que o papel dobrado aumenta a absorção pela superfície de contato ser maior. Com base nos dados obtidos, infere-se que é a função das microvelosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a D... Então, a é? Tá, tem que ficar ligado, cai bastante, já caiu mais de uma vez no Enem. Seria a letra, letra B. Aumentar a superfície de absorção. Agora bora falar um pouquinho sobre bioquímica, que é importante. Geralmente tem uma questãozinha no Enem falando sobre bioquímica. Bora ver algum, os três que mais caíram. Olha, Kennedy, pode cair carboidrato, que é a primeira fonte de energia. Pode pode cair água, pode cair, pode cair lipídio, pode. Mas esses três aqui são os principais que eu já vi em prova. Proteína. Lembra de proteína? É formado por aminoácido. Ela é um polímero. O que é um aminoácido? Carbono alfa central. Quatro ligações. Sempre, em todo aminoácido, eu vou ter o quê? Olha pra cá. Um hidrogênio, sempre, uma ligação. Um grupamento amino. Um grupamento ácido carboxílico. O que vai diferenciar um aminoácido do outro é quem? É o um radical. Então, esse radical vai diferenciar... Lembrando, galera, que a gente tem aminoácidos chamados de essenciais e os naturais. Essencial já está no nome, ele é essencial para a nossa vida. A gente não consegue produzir ele. O natural, ele é natural, a gente produz naturalmente. O essencial a gente tem que ter na nossa alimentação. Lembrando que proteína você vai encontrar em carnes, ovos, derivados do leite, em geral isso é importante. Proteína também ela tem uma estrutura. A estrutura da proteína, estrutura globular, que está relacionada à função dela. Não esquece, tá? O DNA, lembra que o DNA é formado por nucleotídeo. Do que é feito o nucleotídeo? Um grupamento fosfato. Então o DNA é formado de fósforo? Sim. Eu tenho uma, uma, um açúcar, tá? É um açúcar que é uma pentose desoxirribose. Desoxirribose. RNA-ribose. DNA desoxirribose. E uma base nitrogenada. Então, nitrogênio ajuda a formar o. O DNA, se eu falar em prova, fósforo e nitrogênio ajudam a formar o DNA? Sim. Quem mais? Açúcar, carboidrato ajuda. Sim. Ajuda a formar. Quem são as bases nitrogenadas? Adenina, timina, guanina, citosina. E olha que interessante, galera. Essas bases nitrogenadas que tem no DNA, elas são universais. Por quê? Se eu pego um ser humano, quais as bases nitrogenadas no DNA? Adenina, timina, guanina e citosina. Se eu pego um peixe, adenina, timina, guanina e citosina. Então a estrutura química do DNA é a mesma. O que pode mudar a quantidade do DNA, como estão posicionadas essas bases, mas a estrutura química, a composição química, na verdade, ela é universal, tá? Vitaminas! Lembrando que o termo vitamina, muito tempo, ele foi utilizado porque encontraram grupamentos aminas, lá da química, que eram vitais à vida. Por isso que deram o nome de vitalmina, depois viraram vitamina. Tem alguns autores que não gostam do termo vitamina, gostam de usar o termo fatores alimentares acessórios, mas em prova que é a vitamina. Galera. Tem vitamina que é lipossolúvel e tem vitamina que é hidrossolúvel. O termo lipossolúvel é porque é solúvel em gordura. O termo hidrossolúvel é porque é solúvel em água. Agora que interessante, tem vitamina que é armazenada e tem vitamina que não é armazenada no nosso corpo. Isso é importante para sua prova. É só pensar, o que é armazenado no nosso corpo? Gordura ou água, galera? Gordura infelizmente não é água né porque todo já pensou se todo dia a gente fosse fazer xixi a gente liberasse gordura quem dera né água a gente está colocando e, e tirando é, no suor está tirando fazendo xixi todo dia mas a gordura não a gente armazena ela poucas vezes a gente consegue quebrar ou, ou, ou algumas vezes consegue quebrar a gordura só quando em, em último caso quando não tem carboidrato primeira fonte de energia carboidrato segunda fonte é a gordura não esquece Quais são as vitaminas que são armazenadas no nosso corpo? São as lipossolúveis, porque é com a gordura. Como é que você vai lembrar delas? Você vai lembrar de queda. Queda, tá? Tem aluno que me encarna, ah, eu sei uma maneira melhor. É só lembrar, olha, queda. Kennedy dá, nada a ver, não, não, não brinca com isso, tá? Mas quais são as vitaminas? K, E, D, A. São armazenadas no nosso corpo. Vitamina C e vitamina B são armazenados. Complexo B? Não. Então por isso que a vitamina C você tem que ter todos os dias no seu corpo. Lembrando que a vitamina K está relacionada, carência dela, coagulação. A vitamina E está relacionada, faz bem também para os olhos, faz bem para a pele, vitamina E. Vitamina D, vitamina do sol, vitamina D. a carência dela, osteoporose. Vitamina A, cegueira noturna. A tua pele também está relacionada à pele, também, visão, vitamina A. Galera, tem algumas vitaminas que são chamadas de antioxidantes. O que é antioxidante? Que pode proteger a membrana das células contra o oxigênio. Retarda o envelhecimento até. Você vai lembrar a partir de hoje de ECA. Por que ECA? E, C, A. A vitamina E, a vitamina C, a vitamina A. Elas ajudam a manter o cabelo mais bonito, os olhos mais bonitos, a pele mais bonita. Agora Dentro dessas vitaminas, quais são as armazenadas? Quais são? E e A. A C não é. Então, a C tem que ter todos os dias em frutas cítricas, tá? Agora anota isso aqui e bora ver como isso funciona em questão. Bora fazer agora a questão de bioquímica, que é importante também no Enem. A questão do Enem fala assim, olha, o arroz dourado é uma planta transgênica, lembra que transgênica é a mistura de DNA de espécies diferentes, capaz de produzir quantidade significante de beta-caroteno, olha, beta-caroteno é muito importante. Galera, aqui estava a chave da pergunta. Para quem não sabe, nos vegetais a gente não tem a vitamina em si, mas a gente tem um precursor. E no caso, o beta-caroteno é precursor da vitamina A. Já dei a dica. Quem é ausente na variedade branca? Então, quem é ausente na variedade branca? Então, esse aqui, é arroz dourado, ele tem o beta-caroteno. A presença dessa substância torna os grãos amarelos, que justifica o seu nome. A ingestão dessa variedade geneticamente modificada está relacionada à redução na incidência de. Então, se eu tenho beta-caroteno, tenho mais vitamina A. Está relacionado a problemas de visão, galera. Então, letra C. Letra A está relacionado à visão. Bora fazer outra aqui para a gente treinar, ficar fera mesmo no, no Enem. Fala assim: um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal. Elemento que proporcionaria melhor hidratação para os cabelos. Então ele colocou aqui o produto, olha, o WXYZ, com DNA vegetal. Ele mostra aqui. Sobre as características. Olha aqui, olha o ah, ah, ah, que matava a questão, fala assim, sobre as características químicas, químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA... Esse termo é correto afirmar porque é uma questão antiga do Enem, tá? Bora pegar a essência dela. Hoje o Enem não tem, mas esse termo é correto afirmar. Mas olha, eu falei pra vocês que o DNA, o que vai mudar de espécie para espécie, se é vegetal, se é animal, se é bactéria... É a quantidade deles, se tem mais adenina, se tem mais timina, é a quantidade, é a ordem. Mas a composição química, a característica química é a mesma. Em todos os seres vivos tem adenina, timina, guanina e citosina. Então procura uma alternativa com base no que eu falei. Você ia marcar que letra? Letra A, de qualquer espécie serviria. Já que tem a mesma composição que Química, não falei a mesma quantidade de adenina, então o Enem já cobrou mais de uma vez isso. Então fica de olho nesse conceito aí também, Tá? Bora fazer mais uma questão aqui de bioquímica. Fala assim, obesidade que nos países... Olha, obesidade está no conteúdo programático do Enem. Mas olha, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia. Começa a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos dados da pesquisa de orçamentos familiares, em 2012 a 2013, pelo IBGE, mostraram que 40,6% da população brasileira está acima do peso. Ou seja, 38,8 milhões de adultos. Desse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os remédios que prometem emagrecimento rápido sem risco. Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação da lipase. Para quem não sabe, lipase são enzimas que aceleram a reação de quebra de gordura. Então, ajuda na quebra de gordura. Sem serem quebradas, elas não são absorvidas pelo intestino? Em parte das gorduras ingeridas, é eliminada pelas fezes. Então você toma esse remédio, olha aqui, não faz a digestão da gordura. Se você não faz a digestão, não absorve. Aí você faz ela no cocô, libera ela no cocô. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações. Tem um lado bom de emagrecer, mas tem um lado ruim, olha. Contraindicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Ah, mas quem é demais tem uma diarreazinha, mas eu emagreço. Além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis. Qual é a queda? O a como está aqui. Pois, qual é a importância das vitaminas lipossolúveis? Procura uma alternativa aí, galera. Vou dar um tempinho. Letra A. Essas vitaminas serem mais energéticas. Primeiro que vitamina não dá energia para o nosso corpo. Ela pode compor substâncias que fazem parte do metabolismo energético. Mas a gente não quebra, a gente não oxida uma vitamina para dar energia. Cuidado com isso. Letra B. A ausência do lipídio torna a absorção dessas vitaminas desnecessárias. Não. Elas só são absorvidas com o lipídio, é lipossolúvel. Letra C, essas vitaminas reagem com remédio? Não. Letra D, lipase também desdobra as vitaminas, quebra o vitamina. Não. Vitamina não precisa ser digerida. Tá? O que não precisa ser digerido, Kennedy? Anota aí. Água, sais minerais e vitaminas. Não precisa ser digerido, não precisa de enzima. Porque elas são absorvidas diretamente pelo nosso corpo. Logo, a letra correta. Olha a letra E. Essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles, então marca aí letra aí. Agora parabéns para quem ficou até agora na aula, a gente vai falar um pouquinho de fisiologia, ah, Kennedy, tá terminando? Tá. Eu sei que a aula foi extensa, a gente viu muita coisa, mas parabéns mesmo para você que ficou até agora aqui comigo, isso mostra, na verdade, que você tem força de vontade, você vai longe, e eu espero mesmo, vou jogar uma praga agora aqui Todo mundo que ficou até o final dessa aula agora, que a gente vai ver agora, vai passar no vestibular, tá? Isso vai ser minha praga pra você, então eu espero que pegue mesmo. A gente vai ver agora o sistema, galera, que mais caiu, que foi o sistema digestório. Então eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai resolver exercício e o Tique vai se despedir mesmo de vocês, tá? Então, olha, sistema digestório, você tem que ver... Que tem a digestão tanto mecânica, que pode ser feita pelos nossos dentes, pode ser feita pelo esôfago também, mas tem a digestão química. A digestão química é feita por enzima. A enzima precisa de um pH e ela atua num, num local específico. Lembrando outra coisa: pH vai de 0 a 14. Em torno de 7, é o que? Neutro. Menor que 7, é ácido. Agora, Kennedy, quem é mais ácido? 5 ou 3? 3. Quanto mais distante, de 7, mais ácido vai ser. Maior que 7 vai ser o quê? Básico. O que é mais básico? 8 ou 10? 10. Então, quanto mais é, longe de 7 também, mais básico o alcalino ele vai ser. Galera, se você está comendo carboidrato, pão, massa em geral, a digestão química, a química começa na boca, tem enzima na boca. Qual é o pH? Neutro, em torno de 7. Passa pelo estômago, passa pelo estômago, digestão química não tem, e termina. O que é ID, Kennedy? Intestino delgado e termina a digestão química no intestino delgado, isso carboidrato. Qual é o pH do intestino? É básico. Se eu como uma proteína, carnes em gerais, onde começa a digestão da proteína? Mecânica tem na boca, mas química não. Começa no estômago, pH ácido, e termina no intestino delgado. Posso dar um conselho para vocês? Quando cai o sistema digestório, quem é o que mais caiu em prova? Proteína. Grava proteína. gestão de proteína começa no estômago termina no intestino delgado. Qual é o pH do estômago? É ácido. Tem uma enzima lá chamada de pepsina. Não esquece, anota isso, tá? Lipídio, por incrível que pareça, apesar de muitos professores falar que é basicamente só no intestino delgado, mas acontece, sabia? Eu tenho lipases fracas aqui nos três. Tanto na boca, tanto no estômago, mas principalmente no intestino delgado. Que eu já percebi que a digestão sempre termina no intestino delgado e ele faz a digestão de tudo. Sim! Sabe por quê? Porque lá, além de fazer a digestão, absorve. Então lá que vai terminar e vai acontecer a absorção. Lembrando, galera, que o sistema digestório tem a boca, da boca vai para a faringe, da faringe vai para o esôfago, movimentos peristálticos, cá no estômago. Aqui eu tenho o duodenum, que faz parte do intestino delgado. Mas eu tenho algumas glândulas que ajudam a gente a digerir. Qual é ela? É o pâncreas. O pâncreas produz o suco pancreático, que é importante. Além de produzir a insulina, lá, lá da parte hormonal, produz o suco pancreático. E o fígado? O fígado, para quem não sabe, galera, ele produz uma secreção chamada de bile. E fica armazenado na vesícula biliar. De novo, o fígado produz e a vesícula biliar que vai armazenar. Para que serve a bile, Kennedy? Caso você coma muita gordura, a bilha é liberada. E quando a bilha é liberada, ela vai digerir a gordura? Não. Ela vai soltar a gordura. Posso dar um exemplo para vocês? Aquela panela lá na tua casa que está cheia de gordura. Cheia de gordura. Você joga água, um bocado de coisa, não consegue sair a gordura. O que eu vou fazer? Jogo o detergente. O detergente o que faz? Solta a gordura e sai junto com a água. Que dizer, por que o detergente ele consegue se misturar com a gordura e com a água? Porque o detergente, sabe o que? Ele é polar e apolar ao mesmo tempo. Como o sabão, como eu expliquei anteriormente, ele é anfifílico. É isso que a bile faz. A gordura está difícil de digerir, você comeu aquela picanha lá no churrasco. E você tenta digerir o lipídio com a lipase, que é a enzima que digere lipídio. Mas não consegue muito bem. Aí o que a bile faz lá? Vai lá, desgruda a gordura... E acontece a digestão, mas tem um nome mais bonitinho, a gente chama de emulsionar as gorduras, então você vai dizer que a bile, o que a bile faz, a bile é uma enzima? Não, ela faz o que a gente chama de emulsão, olha qual é o termo galera, emulsão das gorduras se uma pessoa tira a vesícula biliar, ela vai ter problema na digestão de gordura, lembrando que não é ela que digere, mas vai ter problema, tá? Então dá uma notada, bate um print disso aqui, por favor, e vamos embora resolver o exercício. Bora começar a resolver agora o sistema, um dos sistemas que mais cai no ENEM. Pode vir circulatório, pode vir outro sistema esse ano? Pode, mas eu estou aqui afunilando esse objetivo do esquenta, tá? Então olha, uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro e após ser purificada foi diluída em uma solução fisiológica, ou seja, do corpo. Parecida com o corpo, né? E distribuída em três tubos de ensaio com os seguintes conteúdos. Tubo 1, tem carne, proteína. Tubo 2, macarrão. Macarrão é carboidrato. Tubo 3, banha, lipídio, gordura. Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico, ou seja, vai ficar ácido. E o pH da solução baixou, sim, menor que 7% valor próximo a 2. Além disso, onde é ácido? Estômago. Além disso, os tubos foram mantidos por 2 horas a uma temperatura de 37 temperatura próxima do corpo. A digestão do alimento ocorreu somente um claro porque a é proteína Estômago faz digestão de proteína, principalmente tá? em ambiente ácido. Poderia um pouquinho do 3 também, mas ele falou que foi no tubo 1. De qual órgão do cachorro a enzima foi retirada? Estômago, galera. Letra C. Tá vendo como aquele meu, meu quadro lá, aquela tabela que eu montei, ela é muito importante? Bora fazer outra questão aqui, olha. Bacana. Fala assim, a vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada. Os cálculos biliares que algumas pessoas se formam nesse órgão, Devem ser removidos cirurgicamente dependendo da avaliação da gravidade das complicações decorrentes da presença desses cálculos do indivíduo. Meu Deus, Kenneth. Entretanto, apesar de algum prejuízo causado pela remoção da vesícula, o indivíduo pode ter uma vida relativamente normal. A remoção cirúrgica desse órgão... O que, é que a vesícula faz? A bile ajuda a emulsionar as gorduras. Tá, tá relacionada à gordura. Então, tá, letra 1, 1, tirar. Produção de bile, não, galera. Letra B, não. Cuidado com isso. Quem produz a bile é o fígado e é armazenado na vesícula biliar. A bile não produz enzimas, não pode ser a letra D. Então a letra E, digestão das gorduras. Apesar que ela não faz a digestão, ela apenas ajuda na digestão. Logo vai ser a letra E. Ah, chegou ao fim, mas eu espero ter ajudado vocês com um pouquinho de conhecimento. E quem sabe muitas coisas que eu falei aqui se cair pelo menos 1%. Eu já vou me sentir muito feliz, mas muito feliz por ter ajudado vocês. Agora não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, Bioexplica, Explica, seguir lá no YouTube, Kennedy Ramos. E também, se você tiver a oportunidade, você pode ir lá no meu site para você complementar os estudos. O que ele vai ficando por aqui. Eu já vou sentindo muita saudade de vocês. Até uma próxima oportunidade. Beijão.